Oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse conjuntinho aqui, ó. olha só gente, que lindo que é essa peça. Olha só, o nosso conjunto Tendência Chique. Se você perdeu o vídeo do vestido, Tendência Chique, corre aí, tá aí já o vídeo do vestido, você vai amar.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 Conjunto Tendente Chique. Esse nome foi dado lá pra uma aluna nossa lá dos grupos, online, dos grupos pagos, né? Que deu o um nome. E eu amei o nome, né? Então, essa peça aqui, quem pediu para mim foi a Tânia, tá? Tânia lá do grupo online e grupo temático, né? Ela mandou essa foto que tá aí e pediu essa peça aí. Então, a gente teve que desvendar essa essa peça aí ver como é que é que fazia acabando eu descobri que é com é duas peças né então a gente fez e formou um casalzinho como a gente está trabalhando com casal né a gente está fazendo procurando fazer modelagem de casal né para ficar mais fácil para as vendas de vocês então a gente fez o casal Tenence chique, tá ah, esse aqui é o de menino, né? O conjunto, tendência chique, que é o peitoral, né? Que é, a, que é a, a nossa capa com a nosso peitoral, a nossa gravatinha, tá? Então, bora fazer lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma argola ou meia argola, tá? Pra tá colocando na peça, tá? Vamos usar aqui cetim, mas você pode estar tá usando tricoline, pode estar tá usando... A outros tecidos como é calor eu preferi o cetim. pode usar tricoline, testoline, não indico muito o oxford, porque o oxford é muito quente agora para essa época do ano, né? Mas então o tricoline, o testoline, né, o oxfordine você pode estar tá usando, tá? Então aqui eu estou usando o cetim, tá? Como o outro eu fiz preto, né? Era preto. Mas o meu cetim preto acabou e eu não queria fazer com a tricoline Então eu peguei cetim vermelho Assim vocês também já vêem que dá pra fazer até pro Natal, né? Então bora lá fazer a nossa peça, vamos lá Aqui então, a, o que você vai precisar, os moldes, tá? Vamos precisar de velcro Eu não tenho velcro vermelho, eu vou colocar o preto mesmo, tá? Então vamos precisar de três conjuntinhos de velcro, tá? Ah, vamos precisar da argola, que eu já falei pra vocês, ou meia argola, tá? Ah, e os moldes, né? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado aqui e aqui, tá? É a nossa lapela. Essa aqui é a nossa, a nossa gravata, tá? Cortei do mesmo tecido do vestido. Então, duas vezes e uma vez na manta, tá? R1. Ah, esse aqui eu tô usando cetim branco com uma tule trabalhada, uma tule não, uma organza trabalhada, né? Então, uma vez na organza, uma vez no cetim. aqui eu já dei uma limpada no overlock, tá? Ah, aqui eu tô usando esse molde aqui, que é o flete da gravata, você vai cortar uma vez, sem dobra, pra fazer o flete da gravata, e uma vez dobrado... Na cor do da peça para fazer o filete para colocar a, a guia, tá? A argola da guia, tá? Aí o resto é tudo vermelho. Essa modelagem aqui duas vezes, tá? Cadê outra. Essa modelagem aqui uma vez dobrado, tá? Nossa capa do. do ó, nosso forro do colarinho, né? Esse aqui é o. O peito, do um, um pedaço do peito do colarinho. Então, duas vezes esse aqui uma vez esse aqui, tá? A nossa... Aqui é a nossa... No, nossa coleira. Aqui é a nossa coleira. Mas você pode estar tá usando aquelas alças de bolsa, sabe? Aí você pode estar tá usando aqui, ó. Tem a medida aqui, ó. 35 centímetros. Você pode estar tá usando aqui a, aquela alça de bolsa aqui, tá? E aqui... É a nossa peça, tá? Então, aqui é assim, tá? Ó, então, aqui duas vezes dobrado e aqui quatro vezes, tá? Quatro vezes, tá bom? Então, esses são os nossos materiais. Bora lá fazer a nossa peça. Vamos começar com as nossas peças pequenas. Então, bora lá. Você também pode usar pedrarias, né? Pode usar pedrarias, aqui eu compro assim, eu colo, ela já vem com a colinha, né, mas eu colo com, a cola pega mil pra ficar mais forte, tá? Então, dá pra você enfeitar a tua peça. Então, bora lá, vamos começar aqui. Deixa eu pegar essa modelagem aqui. Vamos costurar por tudo aqui E virar fazer um pique aqui virar nossa peça fazer o desse ponto, tá? Reserva Vamos pegar esse molde aqui agora Desse lado aqui, tá? a costura aqui. Mesma coisa aqui. juntar os dois aqui. né Agora vira aqui. A gente vai despontar, tá? Pode fazer esse aqui, tecido de natal, vai ficar lindo, tá? Aplicar um dourado junto. Vai ficar maravilhoso. a gente já passa uma costura de segurança. gente, ó, a gente vai dar uma dobrinha aqui, tá? Só pra essa pence vir pra cima aqui da outra, tá? Ó, ok? Vai ficar assim, ó, só uma dobrinha aqui. Vai colocar o nosso aqui, tá? Agora vamos pegar a nossa peça aqui, Esse aqui. vamos fazer. Vamos pregar a nossa peça aqui. Aqui é o meio. Então, vamos colocar aqui um pique. aqui. se aqui. Para cima, então essa peça aqui é facilima de fazer tá e vamos pegar o nosso fogo aqui tá Vou deixar só um pedaço aqui que a gente tá virando a nossa peça tá fazer piques Agora aqui a gente vai virar, tá? Agora, ó, bem simples, bem fácil, rápido de fazer. Agora a gente vai pressupontar e aproveitar pra fechar aqui, tá? tamanho 4, tá? Aquele preto no começo do vídeo, aquele preto que vocês viram no Instagram, que vocês viram ali, na foto, é Mais para cima aqui, Eu não coloca tão para baixo ali. assim ficou bem melhor, vou dar um uns pontinho aqui também para segurar. é só colocar os velcro e essa peça aqui tá pronta ai, nós esquecemos de uma coisa bem importante bem importante de colocar o nosso Vai girar uma vez pra dentro, dobrar outra vez pra dentro e uma vez no meio aqui, tá? Vou passar uma costura. Então não esqueça disso, tá, gente? Eu ia refazer aqui essa parte, mas eu vou fechar assim mesmo, tá? de, antes de pegar aqui, colocar o nosso filete aqui, tá? É isso que a gente esqueceu. Aí, eu abri ali uns pontos pra gente colocar ali, Tá? de fazer isso, tá gente? Não, eu esqueci e tive que desmanchar ali para colocar aqui, tá? Então, não esqueça. Vamos pôr o nosso velcro. pode estar tá colocando um botãozinho aqui também tá ou aquele aquela aquele fecho de bolsa ainda vou descobrir o nome daquilo para trazer para vocês eu chamo de fecho de bolsa aqui já está pronto. Uma peça que já tá pronta, você coloca o botãozinho aqui e uma das peças já vai estar pronta. Então, a capa tá pronta. Olha só. Fácil de fazer. Não tem segredo nenhum. Então, como eu disse pra vocês, aqui essa parte aqui, a lapela vocês deixam para pregar por último, tá? Aí vocês colocam assim que ela fique um pouco para cima, tá? Não esqueça de colocar isso aqui, tá? Como a gente esqueceu, eu tive que desmanchar. A lapela também eu tive que desmanchar e fazer de novo, porque eu tinha colocado muito para baixo, tá bom? Ela tem que ficar assim, tá? Vai ficar bonitinho, tá? Então, esse aqui reserva, vamos fazer a nossa gravata agora. Vamos começar com a nossa, nossa coleira aqui. Como eu disse para vocês, se vocês têm aquela alça de bolsa, melhor, tá? Vou passar uma costura aqui, ó, com até a ela tem Já virado, a gente vai despontar, passar o desponto tudo e virar e dar acabamento aqui. por agora a nossa nosso belo pronta reserva vamos pegar a nossa gravata gente eu vou vou fazer aqui com a linha vermelha tá mas vocês coloquem a branca tá fazer com a linha vermelha porque trocar a linha só para fazer isso aqui é muita perca de tempo mas vocês por favor coloquem a linha branca tá para fazer isso aqui por favor Dobramos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui a gente... Gravata pronta, reserva. Vamos pegar o nosso peito branco aqui. O molde fala, ó, pegar peito preto aqui, tá? Então, é aqui que a gente vai pegar o preto, que no caso aqui é vermelho, né? A mesma coisa aqui, ó, pegar aqui. Então, a gente vai pegar aqui, tá? Tá? Joga a costura pra cá e nesse ponto. Mesma coisa aqui. Vamos pegar a nossa. E agora, vamos... Vamos despontar. Aqui, a gente vira aqui, ó, tá? Pra acabamento. Vai dobrar até aqui, tá? Vou passar uma costura aqui. No início, aqui no início, tá? Na nossa peça vermelha aqui, ó. Vamos colocar a nossa coleira aqui. assim? vai desse Terminamos essa peça aqui. Olha só como ficou a capinha. A frente. E... Esse, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Então, gente, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet, ó. Esse conjuntinho aqui dá bem pra fazer agora pro Natal, né, gente? Dá bem pra fazer pro Natal, dá pra fazer pro Réveillon. Então, é um conjuntinho que dá pra vocês estarem brincando bastante aí com as peças, lembrando que é um casal, tá? Que o vestido a gente ah, vai fazer próximo vídeo. Então, se você quiser adquirir o casal completo, aí você vai lá no site e só coloca lá a tendência chique. Que vai vir o vestido, né? Vai vir essa peça aqui e vai vir o casal. Se você comprar o casal, você tem um descontão, né? Aí, se você não quiser comprar o casal junto, você quer comprar primeiro o vestido, ver como é que é, né, a fazer, aí você compra o vestido. E daí, mês que vem, você compra o, o, a, a capinha aqui, o conjunto, né? Aí, caso você queira o conjunto aqui e deixar o vestido para mês que vem, também dá, tá bom? Mas caso você queira os dois ou o casal, aí você pega o casal que você vai ter um descontão. Na compra do casal, tá bom meus amores? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupas pet, bora fazer moda pet. Por quê? Porque roupas pet, acessório pet está em alta, tá? A ah, quero lembrar vocês também que qualquer tecido que vocês precisarem é só chamar a Felipe Marias aí tá? Jô da Felipe Maris, eles vão ter prazer em ajudar vocês, em atender vocês, tá? Eles têm uma infinidade de tecidos preparados para a moda pet, tá bom? Gente, coloque Deus em primeiro lugar sempre, convide Deus para ser seu sócio aí da tua empresa, tá? Se Deus tá no negócio, não tem como dar errado, a vitória é garantida, tá bom, meus amores? Fique com Deus, eu, eu amo muito, muito, muito vocês. Beijinhos, até a próxima. Fiquem com Deus, próximo vídeo, o do vestido, tá bom? Fique com Deus, tchau!